Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou aqui em uma lenda nova, sinistra. E a casa é no meio do mato, cara. Uma floresta. Aqui era a casa da Maria Benzedeira, pessoal. Isso que foi me passado. Diz que morava uma mulher aqui que chamava Maria. E ela era conhecida como a Maria Benzedeira. O pessoal trazia crianças, vinha gente aqui para se benzer. E diz que depois de um tempo, ela começou a fazer ritual... É coisa satanista e diz que teve um dia que ela estava fazendo um ritual dentro da casa dela e diz que ela ficou possuída e ela acabou se matando diz que ela cortou os pulsos e acabou falecendo dentro dessa casa diz que até hoje ela assombra essa casa ninguém vem aqui de noite e nem de dia eu vim aqui para fazer o reconhecimento pelo que eu tô aqui fora cara já tô falando para vocês tá me arrepiando o clima aqui é pesado vamos entrar lá para dentro vamos conhecer essa casa nem entrei lá ainda Vou estar entrando junto com vocês. Então, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais essa aventura. Bom, pessoal, olha a casa dela aí, ó. E é na floresta, cara. Não tem nada perto. licença cara do céu que casa sinistra tá aqui Maria Benzedeira você, Maria Benzedeira? Não tô aqui pra te afrontar, só vim aqui pra conhecer a sua casa. Cara do céu, que medo. Mano, que medo. Cê é louco, mano. Tem alguém aí? Mano, esse forro aqui é baixinho, cara. Olha aqui, cara. Mano do céu, tem alguma coisa ali. Deve ser algum bicho. Cara do céu! Tem alguém aí? É você, Maria Bezendeira? Eu li de a mão livre. Pode ser que tenha algum bicho aqui, cara. Uma mulher morava aqui, chamava Maria Benzedeira Opa Cara, eu sou louco Fazer é o que? Não sei o que, que eu vou fazer, mas. Ó, oh, tá aqui? Mano, se for uma onça, não sei se tem onça, sobe assim, cara. Não vou mexer não. Vou tacar aqui, ó. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Galera, que casa sinistra, cara E o forro é muito baixo, velho Parece que vai bater a cabeça, cara Diz que ela morava aqui sozinha Nessa casa Olha essa porta Será que eu venho de noite nessa casa aqui, galera? Fiquei com medo agora daquela aquela escada ali, cara E o barulho não foi Tá fazendo barulho Não sei se pegou no, na câmera aqui no áudio Mas fez barulho, cara eu queria ver, mas eu tenho medo. Tenho medo de ser um bicho, cara. Se for você, Maria Bezedeira. Dá um sinal. Eu venho aí. É a Maria Benzedeira. Galera do céu. Vamos sair se fora dessa casa, vamos dar uma olhada ali em volta ali. Do lado da mata. E ver se tem mais alguma coisa aqui. Casa sinistra, cara. Vamos lá, galera. Olha o fogo dessa casa, mano. Ó, oh, tá fazendo barulho, galera. janelinha. Tá aí, Maria Benzedeira. Sol a mata aí, ó. Cara, ah, tem um porão aqui ó. Será que a gente vai conseguir vir? Não sei se dá pra ver, galera Esse porão vai dar pra ver de noite. Porque vai estar tá bem escuro aí com a lanterna ver. Agora com a claridade eu não consigo ver pelo, pela câmera. Galera, saiu ali do sol. Tá queimando, cara. Tá calor pra caramba. Vou, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, se vocês achou essa casa sinistra, deixa muito like, deixa nos comentários. Pede aí pra mim, tá vindo à noite. É longe, é sinistra. Mas eu vou acabar vindo aqui. Se vocês quiserem, é claro. Então. Até os próximos vídeos, tamo junto, é nóis, falou, fui!